Então, o movimento é muito simples, é isso aqui. Ó. A gente vai respirar fundo, soltou o ar, vai lá pra frente, empurra os braços e solta todo o ar. Aí você vai respirar fundo, jogar os braços lá pra trás, jogar o tronco pra frente e a cabeça pra trás. Solta o ar, joga pra frente. Abriu, respirou fundo, e soltou e jogou para frente. Caralho, realmente tô respirando.